Boa noite boa noite a todos boa noite a todas boa noite a todos sejam bem-vindos bem-vindas e bem-vindas a este nosso webinário práticas ativas no ensino remoto boa noite Carol boa noite Marcela boa noite colegas boa noite os alunos né noite, os professores tutores que estão aí conosco nesse webinário né, sejam muito bem-vindos, eu estou ansiosa hoje para essa palestra, tenho certeza que vou aprender bastante, né, com essas duas convidadas especiais que nós temos aqui hoje. É, o nosso, Opa. hoje a gente tem agenda, então, com uma abertura, só para contextualizar é, aonde a gente está no curso, né, de planejamentos virtuais... É, depois a gente traz a palestra com a professora Ana Elisa Ribeiro, do Cefet e a mediação da professora Rosineide Melo, que é do está da UFBC. E depois a gente faz é, uma série de perguntas, é, uma discussão, e o fechamento e agradecimento. Então, para contextualizar onde a gente está no nosso curso, né, a gente iniciou na semana 1, um, onde a gente teve a ambientação da turma, vocês conheceram a nossa plataforma, é, navegaram nela, se apresentaram. A gente passou pela semana 2, a gente teve um brainstorm de ideias, né, do que vocês queriam fazer para planejar essa disciplina ou esse curso novo no contexto remoto. A semana três a gente conversou um pouquinho e fez algumas atividades sobre objetivos de aprendizagem e trouxemos o mapa, né, como instrumento de planejamento aí para essa disciplina, o curso que vocês estão planejando, e na semana 4 a gente falou um pouquinho das estratégias, né, como usar as estratégias síncronas, assíncronas, é, como fazer a curadoria, vocês observaram alguns links, alguns materiais de curadoria que já existem, né, sobre diversas disciplinas, e a a semana que a gente inicia de semana 5, a gente fala um pouquinho de metodologias ativas e estratégias e ferramentas digitais. Então, a, o webinário de hoje, né, que é alinhado essa semana, ele tem o objetivo de promover né, essa reflexão sobre como planejar e como construir estratégias para interação e colaboração dos estudantes nesse ensino remoto. Né? Depois, nas outras semanas, a gente vai falar um pouquinho sobre os ambientes de, ati... de aprendizagem. E depois a gente vai compartilhar esses projetos. Mas hoje a gente trouxe né, a palestrante Ana e a nossa mediadora para ajudar vocês nesse desafio de que estratégia né, e como a gente vai fazer para planejar essa disciplina ou essa aula, né, e como a gente vai promover essa interação e a colaboração para construir esses rastros de, de aprendizagem. É, a, durante o, a palestra né, e depois no final também, a gente tem três perguntinhas para vocês, só para a gente tentar sintetizar, refletir né, o que, que essa palestra trouxe de insights e também quais são os desafios que cada um de vocês tem nesse ensino remoto com a infraestrutura que vocês têm e com as condições e o cenário que são apresentados a vocês. Então, se vocês já quiserem dar uma olhada enquanto ocorre a palestra, esse é o site, né, então, ou vocês tiram foto do QR Code, ou alguém está colocando aí da nossa equipe, um, tanto o link do Slido.com e o código para essas perguntas. E agora eu deixo vocês e vou aproveitar também, já estou com meu caderninho na mão para essa palestra né, de práticas ativas no ensino remoto com a professora Anelisa Ribeiro e a professora Rosineide. Então, Marcela, é, eu passo a palavra para você, para que você apresente aí as professoras. Muito bem, Carol. Obrigada por essa contextualização. É... Eu vou começar trazendo aqui para a nossa roda é, a professora a Rosineide Melo, né? e tenho a honra de apresentá-la, né? não preciso dizer que Rosineide Melo é minha amiga, eu preciso dizer, na verdade, para essa audiência, e eu costumo chamá-la de Rose. Né? Essa é a parte que não cabe no látice, porque a gente se conheceu no chão da escola, e é um prazer imenso ter Rose aqui mediando essa conversa sobre a escola, né, com, com a gente. É, Rosineide Melo possui pós-doutoramento em linguística aplicada pelo Instituto de Estudos da Linguagem, a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado em linguística aplicada e estudos da linguagem pelo Lael, da PUC São Paulo, graduação em letras pela Fundação Santo André e pedagogia na Unicid. É, está fazendo uma formação em psicanálise pelo Núcleo Brasileiro de Pesquisas Psicanalísticas. Psicanalística, psicanalística gente, psicanalíticas, perdão. É professora visitante da Universidade Federal da ABC, desde fevereiro de 2021. Nossa honra. Possui experiência de atuação no ensino superior, em graduação, pós-graduação, bem como na educação básica, ensino fundamental 1 e 2 já atuou na, na elaboração de atividades para livros didáticos do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, é membro é, pesquisadora do GED, Grupo de Estudos Discursivos da Unesp, CNPq, e do GPsica, é, Grupo de Estudos e Pesquisas Avançadas em Psicanálise. Desenvolve pesquisas em linguística aplicada, orientadas pela análise dialógica do discurso, círculo de Bakhtin, com olhar para objetos multissemióticos e práticas docentes. Dentre suas principais publicações, destacam-se em coautoria com a professora Roxane Rojo, A Arquitetura Bakhtiniana e os Multiletramentos, Gêneros de texto, Discurso e Desafios da Contemporaneidade, Letramentos Contemporâneos e Arquitetura Bakhtiniana, pela revista Delta, em 2017, com vários autores. Multiletramentos em Ambientes Educacionais, é, o livro Escola Conectada, os Multiletramentos e as TICs, em coautoria com Beth Bright, o livro Enunciado Enunciado Concreto, Enunciação, Bakhtin, Conceitos-Chave. Não tenho que dizer mais uma vez, ou tenho que dizer que é uma grande amiga, é um prazer enorme tê-la conosco aqui, e ela puxa a roda aqui para trazer a Ana Elisa Ribeiro nesta noite. Boa palestra, boa atividade a todos e todas. Muito obrigada, Marcela, pelas palavras generosas, a Carolina, é um prazer estar aqui, eu que vi essa universidade crescer em todos os aspectos do projeto, não é? ao prédio, uma vez que eu moro muito perto não é? da, da universidade, e compor essa universidade é, é uma honra, então muito obrigada, e nesse Dia Nacional do Pesquisador, Dia Nacional da Ciência, é, como é importante termos não é, nesse encontro uma pesquisadora da maior grandeza como a professora Anelisa, então desde já agradeço muitíssimo é, a presença da Anelisa, não é nesse diálogo que nós que eu tenho certeza de que será bastante frutífero, é, Anelisa Ribeira, professora titular e pesquisadora do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro, de, eh, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o CEFET-MG, onde atua no programa também de pós-graduação em estudos de linguagem, mestrado e doutorado, no bacharelado em letras, tecnologias de edição e no ensino médio. É doutor em linguística aplicada, linguagem e tecnologia, e mestre em estudos linguísticos, cognição, linguagem e Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais, não é, UFMG, onde também se bacharelou e licenciou em letras portuguesas, tem estágios pós-doutorais em comunicação linguística aplicada e estudos literários, lidera o grupo de estudos CNPq Mulheres na Edição e é membro do GT A Mulher na Literatura da ANPOL e da EDI Rede, não é, estudos de edição Madrid, Espanha, tem trabalho tem trabalhado em duas frentes, não é? Na, na linguística aplicada e edição e em pesquisas que confluem sempre em questões sobre leitura e escrita. Gosta muito de tecnologias digitais, escreve bastante, ainda bem, não é? Para nossa, para nossa alegria, não é? E o quanto pode, conforme declara em seu site. Não é? Considera a escrita sua atividade vital, pois embora não pague as contas, né é, mas mantém seus níveis de serotonina razoáveis, ela acrescenta. Entre outros, é autora dos livros Textos Multimodais, e Escrever Hoje, pela paró, Parábola Editorial, é, Livro, Edição e Tecnologias no Século XXI, Moinhos, Conta Fios, e Multimodalidade, Textos e Tecnologias, pela Parábola, é né? recente, ó, 2021, é escritora, autora de livros e publicações literárias individuais e coletivas, Atualmente, lidera o projeto de pesquisa sobre mulheres editoras no Brasil, não é? FAPMIG, e o, e o acordo técnico-científico CTF é, Minas Gerais, Academia Mineira de Letras. Sua produção também pode ser encontrada no site anadigital.pro.br. Ana Elisa, muito, muito obrigada. É um prazer estar nesse diálogo contigo. Boa noite, o prazer é meu, Rose, já vou te chamar de Rose, porque é, já aprendi, <risos> né, obrigada, eu quero agradecer muito esse convite, é, a gente estava aqui nos bastidores falando das vantagens e desvantagens, né, ônus e bônus dessa coisa virtual, um dia eu espero estar, conhecer presencialmente a UFABC, que eu só conheço é, pelo projeto, né, pela instituição que é, e é uma alegria vir aqui conversar com vocês. Agradeço as colegas todas, né? Carolina, que estava aqui, Marcela, por me receberem, e você por fazer essa mediação. É, eu preparei aqui um... Ah, gente, já aconteceu nesse um ano e tanto de a luz acabar, cair a internet, acontece de tudo, né? Então, se eu sumir, é alguma coisa assim. A gente tem que estar preparado para isso, né? É, eu preparei aqui um nos slides, umas imagens para vocês estão aí, e eu fico um pouco fora, né, a hora que a gente passa para a tela da imagem, a gente não vê mais as pessoas, qualquer coisa pode me, me interromper, e aí eu fiquei é, bem preocupada, no bom sentido, é, com esse, ocupada mesmo com esse tema, né, Essa, essas práticas ativas no ensino remoto, Estou é, vivendo o ensino remoto há mais de um ano, né, ou há perto de um ano. Na verdade, a pandemia há um ano e meio, o ensino remoto um pouco depois, até a instituição conseguir se levantar daquele susto e conseguir propor alguma coisa de fato para os estudantes. A gente demorou uns meses. É uma instituição pública muito grande, eu vou explicar aqui para vocês, mas é, o tempo todo tem essa, a gente fica com essa preocupação de como interagir num ambiente assim. Né, no, na, é, como interagir mediados por telas e, Enfim, computadores e programas E coisas que uma parte muito grande de nós não conhecia é, E de onde a gente tirou Além do, da obrigação de fazer né, é, De onde a gente tirou a inspiração Para fazer isso acontecer é, Acho que foi a experiência de todos nós quando a, a, o Cefet Minas é, resolveu pôr o ensino remoto de pé, é, ele, para nós, oficialmente, chama ERE, a gente brinca com esse ERE, Ensino Remoto Emergencial, está nos nossos documentos. A instituição teve que é, desenvolver e publicar toda uma documentação para o um ensino remoto ficar validado, né? legitimado, enfim. E quando, quando ela começou a fazer isso, a primeira primeira providência foi qual vai ser nosso ambiente virtual de aprendizagem? Uma pergunta que nunca tinha sido feita, ou nunca tinha sido feita para a massa dos alunos e professores. Né? A gente tinha já um núcleo de educação à distância, que não é ensino remoto emergencial. Né? A gente sabe que educação à distância é uma outra coisa. Tem o seu preparo, né? tem a sua regulamentação. É, mas a gente tinha um pequeno núcleo, tem até hoje um, um núcleo de educação à distância, que já se fazia esse tipo de pergunta e já praticava alguma coisa, mas a instituição inteira, não. Né? Então, de repente, ó, como é que começa isso? A gente tem que escolher um ambiente virtual de aprendizagem. É, e, a partir, e aí, né? a partir disso, estamos aí, temos um ambiente que nem, nem é um, na verdade, são vários, e agora, né, o que, que o professor faz quando recebe um login e uma senha, ou quando ele tem que cadastrar os alunos ali, o que, que ele vai fazer? Aí começa uma parte bem angustiante do trabalho. E daí em diante, outras partes angustiantes, que são exatamente a sua prática rotineira de dar aulas, que foi interrompida do jeito que era e passou a ser uma outra coisa que você tinha que traduzir, né, traduzir para essa modalidade sem formação, sem preparo, sem tempo de... sequer o tempo, né, de uma, de uma formação mais ou menos, assim. É, foi o que aconteceu com a gente. Eu não vou reclamar, é, eu acho que fui uma, uma privilegiada nesse cenário aí, porque antes do, do ensino remoto, né, da gente fazer o ensino remoto, eu tinha mais ou menos 10 anos de experiência num curso à distância. Uma formação da UFMG, que é uma especialização... É exatamente nisso, uma especialização em linguagem e tecnologia para professores, que funciona há muitos anos. E a minha experiência naquele curso, dando disciplinas há anos, né, é, me tranquilizou muito. É, eu, eu tinha muita noção do que eu devia fazer. Mas é muito diferente você fazer isso profissionalmente. É claro que eu aprendi isso em serviço, né. É... Na minha graduação, eu não tive formação para fazer isso também. E é muito diferente você atuar como um professor ou uma professora que vai dar um curso à distância para pessoas que procuraram um curso à distância e você fazer isso para pessoas que não procuraram, né? Para pessoas que se matricularam para fazer um curso presencial, um curso absolutamente convencional, pessoas que estão sofrendo, né? É, além dessa situação remota e de muitas delas não terem equipamentos, não terem internet suficiente, enfim, essas pessoas ficam incomodadas porque não sabem ser alunos de ensino remoto. Então, a gente fica com o problema dos dois lados, é, é chato chamar de problema, né, mas a gente precisa achar a solução para ele rapidamente, já tem mais de um ano que a gente está tentando achar alguma solução, e está praticando as coisas. E é muito interessante essa experiência forçada, mesmo sendo tão sofrida, porque nessa experiência a gente já aprendeu muito, né? a gente já reviu muitas coisas que, que, que fazia, que tentou fazer e não deu e não funcionou, e não foi tão bom, não rendeu o que tinha que render, enfim, isso tem a ver com, com muitos aspectos dessa prática. Né? Agora, essas práticas ativas, elas me incomodam muito antes do ensino remoto. Muito antes do ensino remoto, havia na área, eu, a professora me apresentou, sou uma pessoa da área de letras, sou professora de português, na verdade, eu dou aula de várias coisas, mas a, no ensino médio, por exemplo, a minha função é dar aula de redação, e a preocupação, havia a, a já há muito tempo uma discussão sobre práticas ativas no ensino presencial, né, essa discussão não é de agora, não depende de tecnologia necessariamente, ou não depende de ensino remoto, de pandemia, de nada disso. A discussão sobre práticas ativas, em, é, sala de aula invertida, vários nomes desses, ela já acontecia, já havia uma discussão sobre tentar evitar o que alguns chamam de pedagogia da transmissão, né, aquela centralidade do professor falando sozinho, é, enfim tentar transformar a sala de aula em alguma coisa mais interessante, mais interativa, Isso é uma discussão infinita que já acontecia para o ensino presencial, porque já se detectava há muito tempo, é, uma dificuldade com determinadas é, por que que não aprendem tanto quanto poderiam, por que que os resultados disso, daquilo, vou dar alguns exemplos, do PISA, do ENEM, são resultados medianos demais, às vezes são resultados ruins, como é o caso do PISA, por que que a gente não consegue fazer esses meninos aprenderem isso ou aquilo, desenvolverem tal ou qual competência. Estou é, falando aqui de um certo arcabouço, né, que, que, que fundamenta esse tipo de exame, etc. Mas essa pergunta já estava lá, né, então eu acho interessante a gente lembrar que o ensino presencial não é perfeito, o ensino presencial não resolveu nossos problemas, o ensino presencial é, é porque... Depois dessa tragédia toda, ficou parecendo que o ensino presencial é uma coisa linda, desejável, maravilhosa, e a gente estava lá, é só lembrar das coisas que não funcionavam tão bem assim, dos alunos que também saíam sem saber alguma coisa, dos estudantes que é, eram excluídos de alguma maneira, porque não conseguiam frequentar, enfim. Então, é, só para relativizar essa, essa nostalgia. Né? E aí nós nos deparamos com problemas de outra natureza, com uma falta de infraestrutura crônica, né, descobrimos que ninguém tinha internet direito, que uma parcela muito grande não tinha equipamento, né, não é desprezível você descobrir que 20, 30% dos seus alunos não tem acesso, eu tenho alunos assistindo aula e tentando fazer as coisas pelo celular, a gente descobriu que isso não é suficiente, que o celular não dá conta, da, ele não consegue interagir do jeito que a gente quer só pelo celular, né, enfim, descobrimos muitas coisas. Eu fico numa esperança muito grande que essas descobertas sejam úteis para a frente, né? para a gente construir alguma coisa interessante. Então, vou passar aqui. Eu acho que já não somos os mesmos. Né? É já, é, esse período de um ano, um ano e meio, não é desprezível. É uma experiência importante na escala humana. Né? Ficar um ano e meio, sabe lá se a gente vai ficar dois, três, sabe lá quantos nesse tal de híbrido, que eu vou falar mais na frente aí, é, essa experiência não vai ser, é, ela é, vamos chamar assim, traumática na nossa vida, né? ela vai deixar é, marcas, e, e, e uma parte dessas marcas tem a ver com o nosso aprendizado disso tudo, né, e nós estamos tratando dessas três coisas que estão aqui, como se fossem coisas, às vezes a impressão que dá é que tão, são coisas sequenciais, né, mas não são exatamente, pode ser que daqui para frente sejam coisas necessariamente simultâneas, é, enfim, a gente está falando do remoto, né, com, com a sua. O remoto é muito contingencial, né, muito, a circunstância nos obrigou, enfim. Para quem conseguiu, tem que lembrar que ele não é absoluto, não aconteceu em todos os lugares, uma, redes inteiras estão sem ensino remoto, né? Os jornais têm. têm os jornais têm. Jornais de televisão, por exemplo, é, eles têm tirado muito proveito disso para fazer a pressão da volta presencial, né, e aí eles mostram aquelas situações mais radicais das pessoas muito pobres, com filhos em casa há um ano e meio, sem aula nenhuma. É claro que isso existe, está aí, né, e precisa ser solucionado, mas não há ensino remoto para todo mundo, ensino remoto já é vantagem, né, num contexto como esse. Nós estamos falando do tal de híbrido que ninguém sabe o que que é, um híbrido que nasce mais ou menos agora, porque quando se discutia blended, né, tinha outras palavras, assim, numa situação mais ou menos, não são a mesma coisa, mas coisas parecidas. Blended learning, ou falando em híbrido, isso também não é novidade, já se discutia isso antes, quem trabalhava com tecnologias na educação já conhecia essa discussão, mas estão chamando de híbrido coisas tão díspares, chamando de híbrido coisas estranhas, coisas de, sei lá, bizarras até, é, e, e ninguém sabe muito o que, que é. E, de qualquer maneira, o híbrido que se pensava antes levava em conta a normalidade da escola presencial. Ninguém imaginou um híbrido sem escola presencial, né? com, a, com o prédio, o território da escola suspenso. Né? Então, nós, na verdade, nós estamos falando de um híbrido que não quer dizer só online e offline, Põe tecnologia, tira tecnologia. Nós estamos falando de um híbrido que tem a ver com o território da escola, com a ocupação do prédio, com a, o medo do vírus que vai continuar aí, né, com um pedaço das pessoas vacinadas, outro pedaço ainda não. Enfim, coisas que a gente não, não, não vai achar nas discussões, porque isso não estava no horizonte. Então, nós temos aí uns elementos surpreendentes para pensar. E o presencial, né, que é o que a gente conhece mais, o jeito que a gente se formou, a maioria de nós, o jeito como a gente já dava aula, mas que vai se misturar com isso aí, quer dizer, dentro do híbrido, o presencial está é, contemplado né, de alguma maneira, e o remoto também está contemplado de alguma maneira, então eles não são uma sequência necessariamente, não são uma evolução, é, porque um não é melhor que o outro, eles têm vantagens e desvantagens, eles têm ônus e bônus, eles vão trazer desafios em todos os casos, e cada um, a gente vai ter que pesar isso e saber fazer, né? Ou pelo menos tentar imaginar para executar. Então, eu coloquei umas coisas ali, o que, que o remoto provocou, né? a ressignificação do que, que a gente acha que é a aula, isso tem a ver com, não só com o professor, com, a, com o professor, com o aluno, com a família do aluno, o que, que é a aula? O que, que você espera que o professor fique fazendo ali com aquela câmera aberta? Né? aula é uma coisa que depende do território da escola ou ela pode ser fora do território da escola? Né? Isso necessariamente piora uma aula ou melhora uma aula? O que, que piora uma aula? Né? A tradução improvisada da modalidade, quer dizer, como é que eu vou dar essa aula de outro jeito, em outra modalidade? Né? Usando o quê? Né? Que, é uma, que é uma coisa que a gente precisa estudar muito, precisa saber fazer, e a gente fez isso de, de maneira improvisada, corajosa. Como promover a interação, que é o nosso maior problema, né, a, todo mundo viveu a história aí das câmeras fechadas, enfim, é, de, se eu não sei se o aluno está lá, eles não me respondem, enfim, como é que eu promovo uma interação com esses meninos, sejam né, jovenzinhos ou mais velhos, isso é muito incrível, eu vou falar para vocês, em todos os níveis de ensino isso acontece, a pedagogia da transmissão, como eu mencionei, que é um problema em qualquer, em qualquer dessas modalidades aí, o né, um ambiente virtual de aprendizagem, que é uma coisa que a gente aprendeu, teve que aprender a usar e está aprendendo ainda, e uma situação emergencial, que era para ser emergencial, mas é uma emergencial duradoura, ela não acaba, né, e nem vai acabar do dia para a noite, como começou, começou do dia para a noite, mas na hora de acabar é essa coisa né, que... Demora e a gente tem medo dessa, vamos, dessa pretensa segurança que dizem que tem, né? Então, o híbrido, dessa alternância. O que, que é híbrido? É né? uma alternância entre tecnologias e modalidades? É isso que é híbrido? É né? uma alternância de tempos e espaços de escolarização? É tudo junto? Como é que essas coisas vão se encaixar? E aqui eu quero. É, deixar bem clara a minha preocupação trabalhista. Né? Já tem tribunais aí dando ganho de causa para professores por questões como, por exemplo, o abuso do uso de imagem do professor. Então, a gente tem que ficar muito esperto com essas coisas, porque isso pode dobrar, triplicar uma carga de trabalho invisível, que foi o que muitos de nós sentimos durante essa experiência, as pessoas dizendo que a gente não estava trabalhando. né? Então, é um trabalho que fica mais invisível ainda, simplesmente porque você não vai até o território da escola. É como se só ali dentro você trabalhasse. A gente já vivia isso antes, quando você, para trabalhar, tem que estar tá trancado lá dentro da escola. Se você estiver fazendo as coisas em outros lugares, o trabalho que você já levava para casa, por exemplo, corria muito risco de dizerem que você não estava trabalhando porque estava em casa fazendo alguma coisa. E como o professor trabalha em casa, né? E o presencial tem essa coisa do retorno ao que era antes, será né, que vale a pena retornar ao que era antes, exatamente como era antes, eu fico bem preocupada com isso, se vai ser necessariamente híbrido, né? e, e quais serão essas novas presencialidades. Será que alguém pode dizer que eu não estou presente aqui agora, porque eu estou mediada pelo computador? Eu não posso estar em outro lugar agora eu não posso, isso não é uma gravação, eu não sou um holograma, não são duas, três, né, anas, e a minha presencialidade aqui está mediada, mas eu estou aqui, né, eu preciso estar. É, na, no Cefete Minas, a gente tem experiência tripla, né, que é, que é bem, bem difícil, não é uma facilidade, mas é muito rica nesse sentido aqui, a gente trabalha no ensino médio, na graduação e na pós-graduação, é, então, no ensino médio com adolescentes, na modalidade remota, né, aulas de laboratório, então tem coisas que funcionam bem e outras não, o nosso ensino médio, ele é médio, mas ele é técnico, então tem que lembrar que a escola tem muitos laboratórios, os nossos alunos são de cursos, né, eu tenho alunos de eletrotécnica, de eletrônica, de química, de computação, enfim, são alunos que estão fazendo cursos técnicos e, e uma parte da carga horária deles é específica, é de laboratório, enfim, é... Mas eu que dou aula naquele núcleo né, humanístico, ali, estou ali no português, na, na redação, estou ali nas aulas remotas, né? tive que fazer essa tradução. A gente dá aula na graduação, estudantes de muitas engenharias, estudantes de letras, e na pós-graduação de várias áreas também. No meu caso, eu estou ali na letras, né, na, na sequência, na, na pós, em linguagens, e no ensino médio. E aí a gente vê os comportamentos diferentes dessas pessoas, né? quais sofreram mais. Eu, particularmente, tenho a impressão que a graduação sofre mais. É, incrivelmente. Né, os meninos do médio sofrem também, mas a gente teve que, que oferecer, por exemplo, bolsas para pagar plano de dados né, para os meninos. A instituição tem perto dos 16 mil alunos, espalhados em nove cidades, 11 campos, uma instituição centenária muito grande. E a capturar esse pessoal todo, né, devolver eles para a sala de aula virtual não foi fácil. É, na graduação houve um enorme, é, na hora ali da virada para o ensino remoto, um, uma chuva de trancamentos, as pessoas ficaram com muito medo de fazer o ensino remoto, e depois nós tivemos um rebote, quando as pessoas se tranquilizaram e viram que era possível de alguma maneira, elas voltaram todas. Então nós tivemos turmas pequenas e depois turmas gigantescas. É, isso foi um rebote interessante desse ponto de vista, e na pós-graduação, talvez onde as pessoas sofreram um pouco menos, é, tinham mais condições, mais autonomia, a maioria, né, adultos, professores já, então, a dificuldade era outra, né, quando uma parte grande era todo mundo professor, todo mundo sofrendo igual, todo mundo dando muita aula, todo mundo passando por esse mesmo momento profissional. E aí, a pergunta né, que a gente se fez naquele momento, o que, que eu vou fazer com a minha aula? Né? A instituição me mandou, tem aqui um ambiente, ou então, pior, escolhe aí um ambiente, você não sabe nem o que, que é o um ambiente. né? É um, em larga medida, assim, um desespero, uma angústia. Como é que eu vou fazer? Mas eu dou aula como? Então, tá, eu vou abrir a câmera e ficar falando. E daí, um mês, você já sabe que aquilo não funciona. Né? Ou seja, essa pedagogia transmissiva, ela fica mais frágil ainda, porque as pessoas simplesmente fecham a câmera. Eu fico pensando nisso como uma metáfora, eu acho que lá no presencial eles também fechavam. Muita, uma parte, se você está dando aula falando meio sozinho, uma parte grande da turma não está ali, né? a gente sabe que não, só que a gente vê eles ali, né? É diferente. Três ou quatro ou cinco interagem a aula toda, como acontece também com as câmeras fechadas, três ou quatro ou cinco, respondem, falam alguma coisa, e outros a gente nem sabe que estão ali. E eu não sei se isso é tão diferente, assim, de uma pedagogia de transmi da transmissão numa sala presencial, mas é uma coisa para a gente pensar. Né? Se eu tenho eu tenho interesse em que o meu aluno interaja comigo, interaja com os outros, o tempo todo, em qualquer modalidade dessa, né? É, então, vou falar do meu caso específico, que é a redação, né? qual é o meu alinhamento com os documentos oficiais do Brasil, em especial com a BNCC, que é o documento maior, né, no sentido do escopo dele, o que, que a gente precisa fazer. É, pensando nisso, né, onde eu me enquadro aí, a dificuldade de construir esse alinhamento que vinha de antes, né, uma dificuldade, eu vou dar aula de língua, né, vou dar aula de redação, no meu caso, que é separado, é, essa redação, como é que ela se alinha ao que está dito nesses documentos? A gente sabe que a BNCC não, também não, não nasce do zero. Ela parte dos documentos anteriores, né, diretrizes curriculares, parâmetros curriculares, enfim. Outras coisas, né a, a lei, diretriz e bases, elas vêm se, se encadeando né, e se citando... É, então, a possibilidade de usar tecnologias digitais que, que pode aproximar a teoria da prática, ao menos nesse caso, no caso de redação, eu sinto que sim, com muita clareza para mim, que as tecnologias aproximam a minha aula do alinhamento é, com a BNCC, eu, eu vou dizer que eu assumo muitas coisas que a BNCC diz como coisas que eu acho interessantes, eu, eu poderia discordar, né, é, acho que muitos colegas discordam, mas para mim não é des desconfortável fazer aquelas coisas. E a BNCC menciona tecnologias digitais de cabo a rabo. Assim. Então, é claro que agora eu estou num ambiente completamente de tecnologias digitais. E se eu souber tirar proveito disso, ela me dá mais condições do que a minha sala de aula presencial. Por quê? Porque no meu caso, na, na, como professora de redação, na minha sala de aula presencial eu não tinha recurso nenhum tecnológico, né, eu precisava fazer redação do jeito mais convencional possível ou simulando alguma coisa que eu não tinha ali. É, e o que, que nós pudemos fazer com que recursos, né, considerando que depois de um ano as pessoas conseguiram é, construir lá o combo delas de recursos, inclusive eu, né, que no início da pandemia não tinha alguns recursos, é, não precisava deles para trabalhar. Bom, aí eu trouxe aqui uns pedaços da BNCC que servem para a gente pensar, tem umas competências gerais lá, às vezes a gente fica com preguiça de enfrentar a BNCC, é um documento muito grande, é um documento, é, enfim, é muito, tem coisa muito misturada lá, e, e aqueles códigos e aquelas coisas todas, mas é interessante ir lá olhar, né, para pensar o que, que eu estou fazendo, né, o qual, qual, que, que a minha aula tem a ver com isso. Então, aqui, entre as competências gerais, são dez, que ficam logo no começo do documento, a quatro é uma competência geral que interessa para a gente, né? de, em especial as pessoas de letras. Então, eu falo aqui, assim, que a pessoa precisa sair lá da educação básica é, utilizando diferentes linguagens. Isso, para mim, já, já é um, uma super meta, né? A pessoa precisa sair utilizando diferentes linguagens, aí a BNCC diz lá, verbal, corporal, visual, sonora e digital. Estão considerando digital uma linguagem, é uma coisa que a gente poderia discutir. Mas, enfim, oral, visual, motora, libras, escrita, enfim. Bem como conhecimentos das linguagens, artística, matemática e científica. Para se expressar e partilhar informações. Então, a pessoa precisa ter letramento nisso aí, porque não é só saber... é se expressar e partilhar informações, né? Experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Uma pessoa que usa, que aprende as linguagens e as pratica. Então, me interessa muito como professora de, de produção de texto, né? Aí vem a competência seguinte, que diz o seguinte, que a pessoa tem que sair do ensino básico fazendo isso aí, compreendendo, utilizando, olha isso, o tamanho disso, gente, compreendendo, utilizando, eu estou adaptando aqui, né, e criando, isso para mim é o mais complicado, é, tecnologias digitais, né, de informação e comunicação, e mais, ela tem que compreender, utilizar e criar de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, então, é para fora da escola também, né? para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Só essa competência 5 já me dá trabalho para o resto da vida, né? fazer isso, e se, se eu tiver que fazer isso sem recurso, estou falando de recurso tecnológico, eu praticamente vou ter que fazer um milagre. Né? Como é que eu vou desenvolver essa competência 5 no ambiente analógico padrão, né? Aí vem a língua portuguesa no ensino fundamental, porque lá tem tudo, né? Eu peguei aqui do ensino fundamental para a gente pensar nos meninos mais novos. Então, a proposta assume, olha, olha só, para a língua portuguesa, assume a centralidade do texto como unidade de trabalho. Então, eu não trabalho mais só com a palavra, com ortografia, com gramática, como centro do meu trabalho. O centro do meu trabalho... É o texto. A minha unidade de trabalho é o texto. A partir dele, todas as outras coisas, né? E as perspectivas enunciativas e discursivas na abordagem. Isso, é, o professor precisa saber o que que é, né? Ou seja, a gente tem que ter estudado para entender o que que é isso aí, que abordagem que é essa, de forma a sempre relacionar. Olha só como que isso é importante. Relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias, até negritei aqui, em várias mídias e semioses. Eu destaquei com amarelos as coisas que eu acho mais importantes, vocês veem que aí quase que não sobrou branco nenhum, e negritei ainda o que diz respeito a isso que eu preciso, que são esses recursos, como uma professora de linguagens, né? Várias mídias e semioses. Também é alguma coisa que me ocupa para o resto da vida. Mais um pedaço. Ao mesmo tempo que se fundamenta em concepções e conceitos já disseminados em outros documentos e orientações curriculares, quer dizer, a BNCC está considerando que a gente já conhecia os outros documentos. Em contextos variados de formação de professores, já relativamente conhecidos no ambiente escolar, olha aí, ó. Né, a gente já sabia, no ambiente escolar, já circulavam essas ideias, outros documentos, enfim, tais como essas, essas expressões aí, né, práticas de linguagem, discurso, gêneros discursivos, gêneros textuais, é, esferas e campos de circulação dos cursos, está considerando que a gente já sabe o que é estudo aí, né, que já, já tinha isso no nosso ambiente. Considera as práticas, olha só, negritei de novo, as práticas contemporâneas de linguagem, contemporâneas, práticas do nosso século, práticas da nossa vida atual. Né? Isso é importante para a BNCC, eu acho que para nós todos. Sem o que... Olha só, isso aí eu vou dar um exemplo. Sem o que, sem o que, diz respeito a essas práticas contemporâneas de linguagem, sem as quais... A participação nas esferas da vida pública, do trabalho e pessoal pode se dar de forma desigual. O que você está dizendo aí? Que uma pessoa que aprende mais sobre isso, é, tem isso desigualmente em relação à pessoa que aprende menos ou que não teve acesso a nada disso. A práticas contemporâneas de linguagem. A pessoa participa menos. A professora Magda Soares já falava disso, quando ela dizia que o analfabeto não exerce plenamente sua cidadania, porque ele não acessa determinada camada né, de, de coisas que ele poderia saber. Isso é distribuído desigualmente na nossa sociedade em muitas camadas. Né? Bom, eu, aí eu coloquei embaixo ali auxílio emergencial. Auxílio emergencial é esse, esse dinheiro que vem sendo distribuído aí, com variação de valores ao longo desse tempo todo, mas não é. O que me interessa é como a pessoa precisava acessar esse direito isso não é um favor, isso é um direito. Né? Como que era? Eu acho que todo mundo vai lembrar. A hora que apareceu, finalmente, o auxílio emergencial para as pessoas mais vulneráveis, ficaram sem um monte de trabalhador informal, ficou sem dinheiro nenhum, sem conseguir trabalhar. É... Eu não sei se vocês se lembram, para a pessoa conseguir isso, ela tinha que fazer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal. É, era o único jeito. A pessoa tinha que preencher um cadastro virtual, né, digital. E um montão de gente não conseguia. Não conseguia é, acessar ou não sabia. E aí são camadas, é por isso que eu estou falando. A pessoa não sabia preencher um cadastro, né, que é uma camada da coisa, ela não sabia preencher um, ca um, um cadastro no site da Caixa, ela não sabia acessar um site então, tinha umas questões aí de letramentos digitais e letramentos mais genéricos. Isso foi logo detectado, um monte de gente não conseguia fazer esse tal descadastro. E aí, lá no Cefet mesmo, um, um grupo grande de pessoas fez uma força-tarefa, levou mesas com computadores móveis para o saguão da sede, e divulgou isso nos jornais, e apareceram muitas pessoas lá para serem ajudadas a preencher um cadastro num site de um banco. É, então, é, foi uma ajuda providencial para muita gente. Chegava gente lá que não sabia nem o que era um site, chegava gente lá que sabia o que era, mas não sabia preencher o cadastro, chegava gente lá que preencheu errado, não dava nunca certo, então tinha que ajudar a pessoa a corrigir. Então, é, é, eu, nesse nível de é, ligação, né, dessas linguagens contemporâneas com a, a, o exercer sua cidadania e, enfim, e ter acesso aos seus direitos, né, no nível de passar fome, né? não é só, ah, tem que saber ler para, não, é isso, é nesse nível, né, é mais uma coisa aqui sobre a língua portuguesa, as práticas de linguagem contemporâneas, a, vejam que a expressão está repetida aí, não só envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos né, elas também, é, aí, como também, né, elas envolvem também novas formas de produzir, olha aí, novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, olha a quantidade de coisa, gente, fotos, vídeos, tornam, aí é uma coisa para a gente discutir, lembrando que a BNCC foi homologada em 2018, ficou sendo escrita por vários anos, né, ela diz o seguinte, que essas novas ferramentas tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da web. A gente, eu coloquei um pretinho aí no qualquer um para problematizar isso um pouco, porque qualquer um quem, né? É, assim Nós vimos que não é qualquer um, não. Esse acesso foi, foi um pouco... Mais difícil do que muita gente queria que fosse, né? Eu queria que fosse todo mundo, qualquer um, mas não é. é esse aí, é, esse trecho é o seguinte: a, é, não só é possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também produzir e publicar. Eu estou tentando achar assim, o que, que a minha aula tem a ver com isso? Eu preciso ensinar o cara a produzir, a publicar, diferente. olha aí, é. Foto, olha, aí começa a citar um monte de coisa que me dá um trabalho danado. Fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas, livros digitais. Haja ah, é professor para fazer isso tudo, né? Olha o tanto de coisa que a gente tem que saber porque tem que ensinar. É, depois de ler um livro de literatura, ou, aí dá uns exemplos, né? Ou assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais específicas, seguir diretores, autores, escritores, acompanhar de perto o seu trabalho, podemos produzir playlists, vlogs, vídeos minutos, escrever fanfics, produzir zines, nos tornar um booktuber, olha, né, dentre outras muitas possibilidades. Em tese, em tese, a web é democrática, de novo, eu pus aí para ver, para a gente pensar se é mesmo, né, todos podem acessá-la e alimentá-la continuamente, ok, considerando que isso seja verdade, todo mundo tem acesso, todo mundo pode, Olha a quantidade de coisa que eu preciso saber, né? A gente pode fazer uma pesquisa, todo mundo sabe o que... Chega assim para mil professores pergunta. todo mundo sabe o que é fanfic? Um monte vai dizer, não, nunca ouvi falar nisso. Outros vão dizer, sim, eu conheço, eu sei. Todo mundo sabe o que é izine, todo mundo sabe o que é ser um booktuber. Você quer ser booktuber? Eu não quero, por exemplo, ser booktuber. Mas como é que eu faço? Isso é a minha missão, então tem coisa que a gente pode ficar, ficar pensando, né? Bom, é, se esse espaço, está falando da, da web, né, é livre, bastante familiar, aí foi outra coisa que deixou a gente de cabelo em pé, a BNCC leva, né, toma isso como um fato, como um dado, vejam só que perigo. Mas se esse espaço é livre, bastante familiar para crianças, adolescentes e jovens de hoje, por que a escola teria que, de alguma forma, considerá-lo? A gente... Descobriu, mesmo eu, lá numa capital, né, numa escola grande, a gente descobriu que não era tão livre assim, não era tão familiar assim. E, para completar, é, às vezes eles sabem muito, é jogo, é isso, é, é aquilo. Determinadas coisas eles não sabem nada. né E, e, e o susto de frequentar um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, foi geral, foi de crianças também, de adolescentes também. Então, não é assim tão dado, nem tão simples, e essa hoje parece uma, uma afirmação estranha, uma afirmação que parece não considerar um determinado camada da sociedade grande, né, bem, bem ampla. Então, ser familiarizado e usar, né, isso é importante, sim, para nós, ser familiarizado e usar não significa necessariamente levar em conta as dimensões ética, estética e política desse uso nem tampouco lidar de forma crítica com os conteúdos que circulam na web. Isso a gente sabe, seria nosso, nossa missão né? fazer que esses estudantes conseguissem não só fazer, e fazer de qualquer jeito, mas fazer de maneira ética, estética, política, né? crítica, enfim. E lá embaixo fala da curadoria. Né? A gente precisa de uma curadoria que supõe o desenvolvimento de habilidades. A curadoria nossa de professores que precisamos saber fazer isso levar as coisas para usar, fazer os desenhos dos nossos cursos e dos meninos, né, que aprenderem a fazer essas curadorias, saber o que, que é bom, o que, que não é, ou o que, que serve para aquela situação, enfim, também não é exatamente simples. Né? Então, o que, que eu fico pensando que é a minha missão como professora de português ou e de redação mais especificamente, eu uso muito uma expressão do Gunter Kress, que é um autor muito conhecido, da multimodalidade, da semiótica social no Brasil, talvez deles todos eles sejam mais conhecidos, é, falar em poder semiótico, para mim, é muito importante, quer dizer, eu teria que empoderar esse aluno semióticamente, não é só ensinar um pedacinho da coisa, né? Vocês viram que é tudo muito amplo, né? Ele precisa saber escrever, publicar, criticar, não sei o quê, é, é muita coisa. E ali eu estava falando do ensino fundamental, tá, gente? Eu não estava nem no médio. Imagina no médio. Então eu fico pensando muito assim. O Cress fala o seguinte que a pessoa você tem que conseguir fazer a pessoa ampliar o poder semiótico dela. Ela não pode saber fazer só uma coisa de um jeito com as linguagens. Ela tem que saber várias coisas de vários jeitos com muitas linguagens. E se ela tiver opção, se é que ela tem opção, ela precisa saber escolher conscientemente o que, é que ela vai usar em determinado momento, por quê, né? um uso mais consciente, mais crítico, de linguagens diversas, é, dá um trabalho danado, mas empodera a pessoa em termos semióticos. Né? Então, eu fiquei tentando propor, muito antes de pandemia, mas tentando propor atividades que estivessem alinhadas com essas coisas, não porque, só porque a BNCC, só não, já é muito, porque a BNCC diz isso, porque eu já trabalhava com isso muito antes, né, a BNCC tem ali uns ecos de coisas que vêm da década de 90. São inspirações na década de 90. Então, eu estava preocupada com, essa, com essas atividades que fizessem isso e com muita dificuldade de fazer isso. E, adianta, a gente às vezes faz o melhor trabalho possível, pensa para caramba e tal, mas tem aluno que reclama? Tem. Tem aluno que está insatisfeito? Tem. Tem aluno que não entendeu nada? Tem. Tem aluno exigindo me ensino ortografia e ponto final? Tem também, né? Não é simples, são muitas forças. Mas eu acredito nisso, na, na, na força desse trabalho, no resultado que ele vai dar mais adiante. né Então, a tentativa de fazer ciclos de uma ou duas semanas de pesquisa, leitura, produção e feedback, né? Não é nenhuma novidade também, mas fazer isso no remoto foi outra experiência, né? Esses ciclos de pesquisar, ler, produzir e dar feedback, porque tem a ver com as oficinas, né? Eu dou oficinas de redação. Se eles não fazem, eu, eu não tenho material. Né? É altamente colaborativo. Se eles não entregam os textos, eu não tenho material. E que textos são esses, né? Que que coisas são essas dentro daquele universo enorme que a BNCC propõe ali, né? como que eu faço né, é, para contemplar um, uma parte grande ou alguma parte daquilo ali. É, e no, no ensino remoto ainda apareceu essa questão do síncrono-assíncrono. Algumas escolas obrigaram ao síncrono, mesmo se fosse para você ficar lá dando palestra, e outras não. Lá na minha instituição a gente teve uma relativa liberdade de desenhar o curso com síncrono-assíncrono, até porque o aluno estava também se adaptando na vida dele. E o... Só que o assíncrono não é bem compreendido, o, o assíncrono. Né? Eles acham que a gente trabalha, não trabalha fora. Aquela mesma lógica do aula é quando você está lá. Né? Então, é, os encontros eles só acontecem para esse desenho aqui quando é pertinente, pra... quando a gente tem o que conversar, quando a gente tem o que mostrar, quando a gente tem que interagir todos. Né? Então, é... Por exemplo, nesse ciclo aí de pesquisa, leitura, produção e feedback, os encontros síncronos geralmente estão ali nos feedbacks. Mas não só porque eu tenho que falar o que está que certo, o que está errado no texto. Eles têm que apresentar o que eles fizeram, como eles fizeram, por que, que eles fizeram, que escolha foi aquela. Algumas percepções são, são do grupo, não são só minhas. Né? Então, uma coisa que eu comecei a, a usar e que eu acho que favorece essa visão do, do todo por todos, é que, é, por exemplo numa determinada atividade, que eu estou me lembrando aqui, eles postam os textos para todos, eles postam o texto aberto, não sou só eu que baixo o texto, e eu leio e eu respondo, todo mundo lê o texto de todo mundo, né, obrigatoriamente, porque o texto fica ali na cara de todo mundo, então, é, acabava favorecendo uma conversa, assim, ah, como é que você fez isso, o seu ficou assim, uma certa comparação que não dependia de mim, só de mim, né, é, então, é, isso é muito mais possível lá naquele ambiente em que as pessoas chegam, postam e elas bem do que na sala de aula, quando eles me entregavam um papel e só entregavam para mim. Ah, mas dava para é, todo mundo ler. É, sim, mas a dinâmica é outra. Né? É outro tipo de acesso. É um acesso, por exemplo, auditivo, que é diferente, enfim. Né? É outra modalidade de coisa né? que a gente precisa experimentar. E o que, que nós experimentamos? Por exemplo, aqui eu estou falando do ensino médio. É, e de coisas que estão no currículo do segundo ano do ensino médio, principalmente, eu não gosto muito de trabalhar com o terceiro ano, porque ele está muito doido, viciado no Enem, e aí me obriga a ficar falando só daquele jeito lá, e com aquele tamanho, e aquela redação, e aquele dissertativo argumentativo, não sei o que lá, eu acho aquilo um super, uma super camisa de força para mim, eu que adoro escrever, adoro texto, fico numa frustração danada, e não, isso não se alinha de maneira alguma ao que está na BNCC. Se eu passar o ano inteiro só falando de um gênero, de uma coisa, de um jeito, está fora do que está lá na BNCC. Eu preciso fazer outras coisas. Só que elas são mais difíceis de aceitar no terceiro ano. Né? No primeiro, um pouco melhor, e no segundo, melhor também. Então, eu prefiro ficar aí onde eles estão mais abertos à diversidade, vamos dizer assim. Né? Então, nós trabalhamos lá a crônica, é, trabalhando lá o um infográfico, é, que foi muito legal, que eu não conseguia fazer infográfico no presencial, era simulado, então, ele tinha que fazer em casa e trazer, e eles fizeram coisas muito legais, usando ferramentas que eles... Aí, eles aprenderam, eu estou pensando aqui naquele exemplo do auxílio emergencial, mas eles aprendiam a fazer o gênero de texto, a usar as modalidades, né, a usar os, os recursos de imagem, palavra e etc., e aprendiam a usar a ferramenta. Eles eram, no mínimo, três camadas de coisas que eles aprendiam. Era muito, eu acho muito gostoso quando os alunos chegavam e falavam assim: professor, eu nunca tinha feito um infográfico. Ponto. Um. Depois ele falava assim: eu nunca tinha usado esse programa. Por exemplo, um Canva da vida aí. Né? Então, para mim, são dois ganhos: né? ele fazer o gênero, ele conhecer o gênero, ele aprender aquilo, como que faz, como que lê, como que é. E ainda usar a ferramenta e saber o que, é que ele vai fazer com aquilo, enfim. É, contempla um pouco mais essa, essa, essa produção como alguma coisa que não é só o texto, é, é qual ferramenta que você vai usar, todas as escolhas que você tem que fazer, né? É, então, matéria jornalística, marketing de conteúdo, que é um negócio muito legal, que eles identificam rapidamente o que é e é bem divertido de fazer. Resenhas de leituras teóricas, às vezes, né? uma ou outra... Na graduação teve isso muito mais. Instrução, tutorial, né, fazer instrução de jogo, de algumas coisas assim. E teve ali alguma coisa de narrativa, dramaturgia e tal, que estava lá na, na emenda né, da, da série. Mas é, eu acho que eu destaco o interessante que, traba, que foi trabalhar com o infográfico, que, que exigiu mais, né, exigiu mais multimodalidade. E o marketing de conteúdo foi uma coisa divertida também. Então, eu vou parar porque eu não vou dizer ah, fiz isso, fiz aquilo, eu posso responder vocês. É, foi legal produzir, é claro que causa uma ansiedade, né? mas eu postava, eu desenhava a atividade é, muito didaticamente escrita, tudo que eles tinham que acessar e tal, fazia curadoria, do, links que eles poderiam visitar, e coisas que eram obrigatórias e coisas que eram opcionais para aprofundamento, enfim. Eles tinham que Olhar aquilo tem uma exigência de autonomia muito maior, a gente sabe, né? E aí eles produziam, postavam, debatiam aquelas postagens, e a gente se encontrava para eu dar feedback do, do global, né? Do que coincidiu nesse grupo. Por exemplo, da Crônica, a gente teve conversas muito boas sobre foco narrativo no, no segundo ano, que eles não sabiam o que, que era, ou não se lembravam o que, que era. E eles usaram mudanças de foco narrativo, mas eles não sabiam o que, o que eles tinham feito. Né? Então eu falava, mas você fez um texto em primeira pessoa, você se colocou no lugar do. O seu narrador era é o próprio. Era uma coisa específica lá, mas o seu narrador era o próprio ladrão. E aí ele fala, ah, isso que é foco narrativo. Né? Então, assim, ele sabe fazer, não sabe a meta-linguagem. Às vezes ele fez sem querer, agora ele sabe o que, é que ele fez. Né? Então, dali daquela situação, ou seja, pensando aqui na, na BNCC, eu uso como unidade de trabalho o texto. Ele é a minha unidade de trabalho, a crônica, etc. Mas, a partir dele, a gente pinça e tira todos aqueles conteúdos que eu preciso ensinar. Elementos é de textualidade. Estou pensando no que está que naquelas emendas lá. Elementos é de textualidade, apareceram todos. Foco narrativo, apareceram todos, obrigatoriamente. Eles fizeram escolhas, mas eles não sabiam que escolhas eles estavam fazendo. Né? Então, eu acho que é, foi bastante rico fazer isso mesmo nesse, nessa coisa de ensino remoto, né? Eu acho que eu, eu fico um pouco com pena de perder isso se eu tiver que entrar agora numa outra modalidade que não me dê esses recursos. É, eu preciso muito continuar tendo a impressão de que eles ganham em determinados aspectos, mesmo que a gente possa, sei lá, fazer uma coisa híbrida, né? Nesse sentido, né? Você produz, etc., depois você se encontra, né, mas você se encontra quando faz sentido se encontrar, né, e não para ficar lá com a câmera fechada metaforicamente. Né. Então, é isso, não sei, tomara que eu tenha conseguido despertar, né, sei lá, provocar um pouco, é, enfim, ter, dá para ter uma ideia do que, que eu tenho tentado né, propor lá e ter executado né, nesse um ano. Eu gosto, eu preciso dizer para vocês que eu gosto, não tenho gosto do... do do digital do não tenho nem já estudava isso há 20 anos eu me senti muito convocada a fazer isso é, quando quando isso tudo aconteceu porque poxa a gente estuda coisa há tantos anos e, e batalha por ela e tenta fazer e não consegue muito difícil a, a avançar né E aí acontece uma situação de crise que acaba gerando também a, algumas possibilidades é, os contatos são meus contatos, fiquem à vontade, se quiserem conversar, acompanhar, e eu vou parar aqui o compartilhamento, gente. Muito obrigada. Rose, você já voltou aí, né? Muito obrigada, e... É, é, vivi em muitas situações, muito... É, compartilhando com você das angústias, mas também... É, Pra, o que fica também é a questão de que é possível, né, apesar dos desafios, apesar dos, das dificuldades, não é, existe a possibilidade, não é, então, é, a questão quando você fala, quando você trouxe né, das diferentes linguagens, os diferentes letramentos, isso foi tão evidente é, nesse mundo pandêmico, não é, eu, mais recentemente, com você trouxe o exemplo do, do cadastro do, na Caixa, mas agora o cadastro aqui em São Paulo para poder agendar a vacina. Vacina, exatamente. É. É? As pessoas com dificuldades para fazer, fazerem é, esse agendamento, e nós estamos falando no estado de São Paulo. Né? Eu estou falando da cidade de Santo André. Não é? Então, imagina a diversidade aí, Nessa questão, não é? E de cada vez mais a importância mesmo de, de, de trazer esse aluno protagonista para que ele seja protagonista nas outras práticas contemporâneas, como você disse. Uhum. Então, é, é fundamental isso. E eu sempre me lembro, né, de, um, de uma... que é algo que, que me toca muito, né, quando, a, a, quando a Roxane diz, né, que, a, que a escola deve abrigar a diversidade, mas que diversidade é essa, não é? Do canônico e o não canônico, do valorizado e o não valorizado, e aí é, não valorizado por quem? Não é? essa, essa discussão não é? do, do texto e do seu contexto, não é? é do local e do, do global, e que você trouxe também, que está na BNCC, mas também está na sua prática, é? De, como professora, não é? Essa trazer essas questões de forma ética, democrática, crítica, acho que cada vez mais nós precisamos de uma escola não é? que abrigue, apesar de todos os desafios, apesar de todas as limitações que ficaram muito evidentes, não é? ou mais evidentes, talvez, uhum. com, esse, com esse contexto. Eu me lembro que eu participei de uma banca em que a moça que defendia a dissertação, ela dava aula para o WhatsApp, que era a única forma que foi encontrada para atingir todos os alunos. então Tem muita gente usando isso, muito, que é o único jeito. Que é o único jeito. né é. e, e aí eu, eu vejo, não é, que às vezes o que nos angustia não é, na sala de aula, no chão da sala de aula, ou na tela, não é, agora, não é, que que chão é esse de sala de aula, né? e é que às vezes nós sabemos o que fazer, ou às vezes até sabemos o que não fazer, mas nós esbarramos no como, como fazer. Né? Então, aí as possibilidades, né? então você trouxe a questão do texto colaborativo, é, e que às vezes, apesar né, do, de todos os, todas as questões de infraestrutura, mas eles sabem fazer, não uhum. é? Então, eles vão também nos, nos alimentando nessas, nessas práticas Porque, às vezes, eles têm alguns domínios Que, às vezes, nem sempre nós temos não é? Isso então, é, Foi não muito é muita troca inf é. É, Do infográfico não é, que você trouxe a, mapas, mapas mentais Então, é, quando nós falamos, por exemplo De sala de aula invertida Às vezes, não dá efetivamente no no remoto eu pelo menos não consegui fazer mas eu consegui fazer com que eles fizessem apresentações e a partir das apresentações eles tinham que que compartilhar tela passar vídeos e aí fomos aprendendo nesse processo processo como um todo né não é fácil mas o que me me dá esperança é porque é possível né apesar não é dessas dessas exatamente não é não é ideal ideal mas nós fazemos aquilo que é possível, né? E como você disse, não é? Nós fazemos acontecer, não é? acho que você acabou falando isso que é, nós fizemos, né? Estamos fazendo. Uma, uma coisa que eu acho que a gente precisa sempre lembrar é que quem conseguiu fazer remoto está no privilégio, sim, é? Porque uma, uma parte imensa dos nossos colegas sim. não, não conseguiu. conseguiu, não pôde, não. teve a escola não tinha como, o aluno não tinha como. Né, eu tenho um filho no, no ensino remoto de uma escola privada e tenho um sobrinho que não está tendo aula. Então, assim, é, é, é muito mais desigual. Sim. sim né? Muito. Os dois estavam matriculados. matriculados nas suas respectivas escolas. Um parou e o outro não. não e eu vejo, é, aqui está falando de Santo André que tem realidades diferentes. Eu moro numa escola, ao lado de uma escola municipal. E na, na, na entrega da cesta básica para as famílias, não é? Vão as lições impressas, porque os alunos não conseguem, não têm acesso. Não... Ainda tem aquela coisa, assim que a gente vê também aí pelos, pela imprensa fora, mas é só andar um pouquinho fora da... Né, na rua. É, a escola manda a lição impressa, mas a família não tem condição de, de acompanhar. Também. Então, a gente viu aí, esses dias, passou muito na TV uhum. esse, esse tipo de depoimento, a avó que cuida da neta, uhum. a neta recebe a lição impressa, mas a avó é analfabeta. Então, quando a lição chega na casa da criança, é. para, né? para do mesmo jeito. Uhum. É, então, é, é são aquilo que eu estava falando das camadas, né? são camadas de letramentos e dificuldades e faltas de acesso enfim, né, que que são é aí a gente precisava sei lá nós vamos ter que brigar muito porque a educação tem que alcançar tudo isso, né? Ana Elisa, Annelisa, temos algumas perguntas aqui, não é? Então, é, o ensino híbrido é uma das possibilidades do ensino básico no Estado de São Paulo. Como a senhora, eu vou chamá-la de você, Sim, explica, se frente frente a esta proposta? Eu, primeiro, me pergunto sempre assim, o que é, que é híbrido? Eu não sei o que São Paulo está chamando de híbrido, eu estou vendo híbrido assim, se a gente fizer, dá para fazer um glossário de híbrido, de tanta coisa que estão pondo nesse híbrido. Então, eu, eu não tenho detalhes né, para responder por São Paulo, mas o que eu tenho visto é que tem que olhar, eu acho que todo professor tem que se fazer essa pergunta rapidamente, o que é que estão chamando de híbrido? Porque isso vai ser o que nós vamos ter que fazer. Uhum. E tem coisas assim com as quais eu não concordo de forma alguma. Então, eu acho que a gente precisa muito ver o que, que estão chamando de híbrido o que, que vão impingir a nós. Uhum. Então Quando o cara bota uma câmera na sala de aula e fala que está dando ensino híbrido, porque eu estou dando aula ali e o menino está assistindo em casa, isso para mim não é ensino híbrido. Isso não é qualidade nunca assim, então chamando de híbrido, uhum. né? Por quê? ah, porque você está dando aula em duas modalidades, só que eu estou dando aula para a turma que está ali, na verdade, né? Então assim, o que, que é isso? O que é isso? A transmissão uhum. da minha aula? E pode isso? Eu não tenho que permitir isso? É aquela questão trabalhista que eu estava falando. Já tem ganho de causa para professora aí? Não então, é e, e tem, é, esses dias eu vi uma, uma reportagem em que dizia que a escola estava usando as aulas, porque muitas são gravadas, né? E o professor, pra... já, tinha... E o professor já tinha falecido. É, é. é. E, e, assim, eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta para os nossos gestores, o que, que é isso aí que vocês estão chamando de híbrido, entender o que, que significa, o que, que eu tenho que executar para dizer que é híbrido, Agora, eu acho que híbrido... É, eu até fico um pouco assim... Essa palavra perdeu, ficou vazia, né? Ela ficou vazia. Ela virou uma moda meio esvaziada e vão botar qualquer coisa nela, que é o que está acontecendo. Eu acho perigoso do ponto de vista trabalhista, bastante, porque a gente já trabalha muito sem reconhecimento nenhum, né? De nenhuma espécie. Mas eu, eu fico pensando assim... O que, que eu chamaria de híbrido? Necessariamente, nós vamos ter que... É, alternar coisas, alternar espaços, né? alternar alunos na sala, eu não vou chamar de híbrido isso, alternar, é, eu não vou ser alternada, né? eu fico pensando que eu como professora, vai ter um híbrido para mim, quer dizer, alguém vai dar aula no meu lugar de vez em quando, é, a gente nunca, é sempre a gente que está lá, eu sou uma só para fazer alternância de tudo ao meu redor, menos de mim. Né? Então, assim, eu tenho que estar lá em todas as circunstâncias, mas o aluno é metade, é um terço, eu tenho que repetir a mesma aula três vezes? É isso que estão chamando de híbrido? Né? Isso não faz sentido, gente. Uma coisa que você precisa repetir três vezes, você grava. Você não precisa pôr uma pessoa lá fazendo isso. Isso o robô faz. né? Então, assim, é, eu não, não, não sei se eu respondo isso em, em detalhe, nem por São Paulo, mas eu acho que nós, professores, precisamos fazer essa pergunta, é, quando isso nos aparece. Porque nós é que vamos operacionalizar as coisas que estão inventando por nós. Bom, aí, uma outra pergunta, não é? Como você tem driblado os obstáculos para essa nova forma de ensinar na educação básica? O que foi positivo e negativo? É, eu acho que, para quem dá disciplinas, por exemplo, nos laboratórios, foi muito pior. Muito pior. Eu fico com, com muito, muito preocupado, por exemplo, com meus colegas de educação física. Né, os colegas da educação física, os colegas das artes, os colegas das, dos laboratórios de química, dos laboratórios de mecânica. Como que faz isso? Coisas que você precisa que o aluno esteja ali, né, que, que você é praticamente um preceptor da, daquela turma. Para mim, não é tão complicado. Eu acho que ensinar é. a escrever não é tão complicado, cursos virtuais de escrita criativa, por exemplo, existem há décadas, né, então eu não acho que a gente nem, no meu caso, eu acho que nós aqui da língua portuguesa nem estamos nas piores situações, não, é, eu enfrentei esse tipo de, é, para mim, as dificuldades infraestruturais foram as piores, não ter o equipamento, não ter o aluno, não ter a, a, a internet, isso atrapalhou completamente qualquer coisa que eu quisesse fazer, o que eu pudesse fazer. Né? É muito frustrante quando você se sente capaz e disponível para propor alguma coisa, mas o aluno tem que ter. Então, acho que a pior parte foi essa e a hora que a gente conseguiu estabelecer, ter uma estabilidade ali de alunos e equipamentos e e a internet, eu acho que eu consegui até achar mais interessante coisas que eu poderia fazer sempre. Resultados interessantes, é, enfim. Agora, tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não, tem pessoas que estão sofrendo muito ainda até hoje, né? Então, isso também é muito... Aquilo que eu falei lá no começo, é, é, não é só o professor saber ser digital, nesse é. sentido, né? O aluno também não sabe se é digital, ele fica incomodado com aquela aula ali, ele acha que ele tem que estar dentro de um, de um prédio, em algum lugar, para Enfim, e tem as questões de, eu vou chamar assim, de blindagem, né? Porque, é, quando a gente está no prédio da escola, pouca coisa nos atrapalha, exceto o que está acontecendo dentro da própria escola, né? Eu dou aula é muito, muito, muito barulhento muito barulhinho não é fácil dar aula lá, você compete com, com tudo de barulho. É, me incomodava muito isso. Mas é a própria escola, né é a própria escola fabricando coisas para você resolver. Na casa do aluno, tudo interfere. né é, Tem o gato, o cachorro, o vizinho, a mãe, o pai, o sei lá o que está acontecendo lá. É, o seu trabalho, tem aluno que eu sei que está ouvindo a minha aula dentro do ônibus indo de volta para casa, ou indo para o trabalho. É, o aluno do curso de letras, por exemplo, que é um curso noturno, é um aluno trabalhador. Então, é, tem coisas que, o, fora do, do, do ambiente escolar, você fica muito menos protegido. Uhum. De interrupções, né, de outras demandas. Isso também é uma questão né, que faz o, o virtual ser, também exigir um certo recurso da pessoa. As mães, né, as minhas colegas que são mães de crianças, elas têm muito mais dificuldade para dar aula, inclusive. Né, você dá aula com o um bebê dentro de casa, é. É, são outras, né, demandas que você não tem quando está no território da escola. Alguém está com seu filho para você, está na creche, está em algum lugar. Agora eles não estão, né, não estão na creche. Um monte de gente não pôs filho na escolinha porque ficou com medo da pandemia. Então, tem um monte de questões que, que, que, que tocam a escola né? e, uhum. e fazem passar por essa quantidade de situações estranhas, né? situações que a gente nunca imaginou. Bom, só aqui é um comentário não é? da Sara, é que a proposta do livro divulgado por São Paulo, não é? pelo, pela, pela, pelo governo, pela, pelo município de São Paulo, considera diferentes... É, momentos, por exemplo, nas plataformas Google e o outro presencial com estratégias diferenciadas como rotação de estações. Sim. Eu, é, pode ser um híbrido, aí você vê que o que estão chamando de híbrido é, é modalidades, né? Um usando Sim. ambiente digital, outro porque estão chamando de híbrido várias coisas, mas um é ambiente digital e o outro é o menino lá na aula fazendo outra coisa. Hum. Aí o que a gente precisa medir é o seguinte, é você que vai fazer as duas coisas? Você está trabalhando dobrado ou Não. E ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? tá normal isso aí? No sentido de... Cabe isso para um único professor? Né, eu fico preocupada com esse tipo de coisa também. Qual é a conta que estão fazendo? Então, eu tenho que fazer as coisas no Google e as lá da, do presencial. Isso significa o quê na minha vida de professora? Né? Verdade. É uma experiência que a gente ainda vai ter. E nós vamos sentir se ela é possível ou não. Porque... É, as pessoas, às vezes, agem como se o virtual não gastasse tempo. Gente, o virtual dá trabalho igual, você tem que parar, programar, fazer, escrever, pôr no ar. Né? Não, não, não é uma coisa que não gasta tempo e o outro gasta. Os dois gastam, né? então essa conta tem que fechar. Né, eu, eu, eu, pelo menos, levo mais tempo na preparação do virtual do que no, na preparação das aulas, quando eram aulas presenciais, eu levo muito mais tempo. É, é, Então, na rede de São Caetano, querem nos obrigar a dar as aulas e filmarmos para os alunos que estão em casa. Na rede da Prefeitura Municipal de São Paulo, não tem essa obrigatoriedade. Comentário da Cristina. Uhum. Então é bem, bem complexo, é. muito mais do que a gente podia imaginar. Tem alguém aqui, eu acho que é a Cristina mesmo, né, falando da situação dos pais interferir nas aulas, né? Sim. Eu sei de casos escabrosos, assim, de interferências agressivas em aulas de colegas. Assim, então, na minha instituição, eu não sei, mas colegas de outras instituições que viveram isso. É, é uma coisa muito esquisita, né, a gente? Viver esse tipo de coisa. A Maria Luísa está falando exatamente isso aqui, né? Estão trabalhando dobrado e que o pessoal quer, é muito cansativo, né? Porque são planejamentos diferentes, exatamente. É isso que eu estou falando. estão achando que é o quê? É só pegar a mesma coisa e fazer de dois jeitos? Né? Não é. Eu acho que nós vamos ter um momento estranho aí pela frente. Muito bem. Acho que o pessoal aqui conseguiu dialogar super bem com essa realidade, que era que nos faltava, não é? Esse diálogo com a educação básica, nós conversávamos, não é, Carolina? É, sobre construtores e a gente falou, fez essa encomenda especialmente para Ana que tem essa realidade também, a Rose também foi trazendo né, dessa, dessas vivências que a gente tem né, da, da educação básica, é, pelo menos em outro contexto, né, não experimentamos eu e Rose agora, mas é, já, já vínhamos de um, de um momento anterior, nós estávamos conversando sobre isso ontem, em que, em que tentavam trazer algumas questões das, dessas práticas né, ativas para o presencial, mas sempre de uma forma incipiente, não é? tentando uhum. dizer para a gente assim, a BNCC está aí, é, estão falando, nós temos que trazer, e a gente vem até de um contexto de escola privada, não é? e, e a gente percebia como aquilo era insano, assim, porque não havia uma... É um entendimento né, sobre o que significa isso de fato. Então eu me lembro de situações em que colocavam assim, um computador na mão de cada um e nós éramos os que carregavam os computadores. E aí, o que, que a gente faz com isso, sabe? Numa aula de língua portuguesa, que você tem que simplesmente ensinar a crônica para o menino de sétimo ano, né, e que vem com outras demandas e olha que é uma realidade privilegiada, mas que com várias questões aí dos afetos, dos desafetos e de muitas vezes uma gestão escolar, como alguém colocou aqui, que não sabe muito bem o que quer né? ler um livro lá da Fundação X, né? que diz assim, tem que botar as práticas ativas, mas não diz para a gente assim, aonde vamos chegar com isso. Né? Então, achei fundamental a sua fala, Nerisa, né, quero agradecer muito, porque nos contempla né, como educadores e educadoras, é, tanto na educação básica, no ensino superior, superior também, que as precariedades, como você trouxe no seu texto, não é? Naquele texto que foi muito bem apreciado pela, pela turma aqui, elas estão presentes, não é? E no ensino superior também, e nós vamos agora vivenciar esse desafio, acho que a gente pode ter uma conversa aí daqui um tempo sobre o que vai ser essa volta que, por exemplo, no estado de São Paulo está posta para o dia 2 de agosto, né? Então, Acho que é fundamental o nosso curso aqui para a discussão da nossa região e de pessoas que estão mais distantes também. E acho que é fundamental ter a sua presença aqui para essa, essa fala e nos contemplar com a sua experiência. Muito obrigada. Muito Carolina. Eu que agradeço. Obrigada pela Ana e Rose, queria agradecer aí o ótimo debate. E, Ana, você levantou aí vários desafios que a gente viu antes, durante e vamos ver aí nesse nesse retorno que a gente nem sabe o que é né Eu acho que são várias perguntas que a gente não tem resposta e que nós como professores ficamos né é, buscando ou respostas ou apoio de algum lugar né e muitas vezes eles não eles não vêm e a gente tem que tentar, e na nossa fonte mesmo, nosso conhecimento, ou através disso que a gente está fazendo hoje, hoje, né, que é o compartilhamento dos nossos próprios pares, para tentar achar um suporte e tentar é, passar da melhor forma para essa fase, que é um desafio que eu particularmente nem nem acho que a gente tem noção do que a gente está vivendo ainda. Eu acho que quando isso tá se uns cinco anos, a gente vai olhar para trás e a gente vai ter a noção do que momento histórico a gente está passando, e quantas emoções, quantos sentimentos, quantas soluções, ou quantos desafios a gente teve que viver nesse momento, e eu espero que em algum momento, que é nesse retorno, que seja o híbrido, que seja o presencial, que nos escutem, né, que perguntem como que a gente está se sentindo, porque é como se não tivesse fim, eu acho que tentam enxugar o professor de todas as formas, né, num país que a gente sabe que não tem valorização, seja lá qual nível que seja, mas educação, de uma forma geral, a gente não tem essa valorização, e que a gente luta para que, né, pelo nosso próprio ideal, pelo que a gente acredita, né, então, obrigada por vir compartilhar, e nos dar as forças e nos fazer, nos fazer refletir, né, e se identificando com todos esses desafios, né, e que a gente tenha mais momentos como esse, para a gente encontrar o suporte que muitas vezes a gente não encontra. Né? Então, que a dor no, do outro, a resposta do nosso colega, ou então a pergunta do nosso colega é a nossa própria pergunta. Né? Então, assim, eu vi vários comentários aqui falando dos desafios, tem gente que está dando presencial, tem gente que está dando no presencial e, e no, no online, tem gente que está nos três. Né? E o que, que faz, gente? Não tem mais tempo, não tem infraestrutura, não tem cansaço. Então, energia que sobra depois de um ano de pandemia. Então, assim, é muito desafiador mesmo. Mas obrigada por levantar tantas questões. Por exemplo, você falou sobre os alunos não saberem ser alunos remotos, né? E a gente tem nossos professores também que não sabemos. E, ao mesmo tempo, a gente tem responsabilidade. Quando coloca a gente lá, a gente tem que dar conta. Sem saber, sem às vezes ter para é, ele. Eles podiam, por exemplo, eles tinham a opção de trancar. Eu não tinha. Não é? Tem eu gente tinha, que, que tem, que tem gente tem. que não. Então, assim, eu acho que você trouxe, acho que o mais amplo que ficou na minha cabeça foi de diversos cenários. Né? Então, a gente tem né, os comentários também apareceram aqui mostrando diferentes realidades, né? Então, aquele professor que tem que levar na, na, na porta do aluno material e ele tem, igual você falou aí, uma avó que não tem letramento, não sabe ler, não sabe escrever, que realidade é essa, né? Então, acho que, que foi maravilhoso, obrigada por, por compartilhar, por separar esse tempo, né? Por abrir a porta da sua casa, quem sabe que é tão difícil, a gente abre nossas, nossas dificuldades, a gente fala sobre nossas limitações, nossos desafios, e ao mesmo tempo a gente fala sobre a nossa coragem de vivenciar tudo isso, e, e acreditando num propósito maior e fazendo o que a gente pode, né, com a realidade que a gente tem, né, que é diversa, então a gente tem desde escolas particulares, né, que tem outras condições, ou, né, instituições que têm maior infraestrutura, ou então famílias que têm a maior infraestrutura, mas ao mesmo tempo, naquela mesma sala, você tem alguém que não tem infraestrutura nenhuma e como você lida com isso, né? Mas, enfim, eu tenho uma última pergunta, né, que eu acho que poderia ser aberta até a Rose também, como professora, para responder. Mas hoje, assim, no curso, né, que, qual que é essa fase, essa semana do curso, né, do planejamento de cursos virtuais? Eles estão tentando, eles já olharam para o currículo deles, eles já traçaram qual que é o objetivo daquela aula, o objetivo daquela disciplina, e agora eles têm que escolher qual a estratégia que eles vão usar. Então, você falou aqui em infográfico de, né, de trazer o texto né, bem associado à sua disciplina. Né, qual, qual seria, Ana e também Rose, eu gostaria de escutar né, sobre sua experiência aí? Qual seria o conselho de vocês de como eles poderiam olhar para essa realidade que cada um tem e é diferente, né? E qual metodologia poderia os auxiliar? Pensando em várias metodologias que a gente já tem, né? E aí você já fez uma reflexão do ensino presencial e a gente está falando no remoto, mas também pode ser híbrido. Pro qual seriam as sugestões para auxiliar esses cursistas que estão aí tem têm que escolher? Qual metodologia eu eu deveria, ou então, eu posso usar frente ao cenário que eu tenho para atingir essa competência, né, Ana? Você trouxe muito sobre a BNCC, então, a gente olha né, e tenta sempre chegar nesse ideal, né? Então, quais seriam, um, um, uh, na opinião de vocês, uh, as estratégias? Então, conselho para esses colegas que têm que escolher agora quais são as metodologias. Ué, eu, eu vou tentar ser rápida. Eu <risos> gosto, gosto de... que eles é, A coisa está na mão deles. Né? Eu desenhei a atividade, eles tinham que desenvolver a atividade, e a hora que eles têm que compartilhar as suas produções, é uma hora que, geralmente, eles começam a interagir. Então, outro dia, a gente teve uma situação... eles eu ia dar retorno sobre, aliás, era crônica mesmo, eu ia dar retorno sobre as crônicas deles. Então, primeiro eu falei umas coisas mais gerais, e depois eu perguntei se alguém gostaria de compartilhar a sua crônica para a gente ler e comentar. Sempre tem alguém, né? E aí uma mocinha falou, professora, pode, pode... olha que legal, ela falou, professora, pode ser a minha. E aí eu falei para ela, então você pode compartilhar? Ela disse, eu não consigo, eu estou tendo aula pelo celular. Aí você já vê, ela queria, mas ela não tinha condição tecnológica de fazer. Né? E aí eu falei, não, não tem problema, eu mesmo vou abrir, eu tinha lá no sistema a crônica dela, eu falei, eu vou abrir aqui, vou, então você autoriza, eu vou compartilhar a sua crônica com os colegas. Então eu tive que compartilhar por ela. E, e ela falou, ah, eu tô com um pouquinho de vergonha. Eu falei, não, não fica com vergonha. E aí a gente foi lendo o texto dela, e eu fui lendo, eram quatro ou cinco parágrafos, e eu ia lendo e comentando coisas, e perguntando para eles, o que, o que vocês estão vendo aqui? E eles começaram a conversar, não tinha outra saída. Uma falava assim, eu acho que essa vírgula, ela tá errada, não tá, professora? Aí eu falava, é, mas por quê? Aí o outro falava, ah, não tem uma regra assim, não pode separar o sujeito do verbo. Alguém lembra de alguma coisa? E aí eles começaram a, a conversar. Eu não precisava... Eu conduzia os parágrafos, né? E ela mesma ia dizendo, é, isso aí na hora eu tive dúvida, mas eu achei estranho, quando eu li em voz alta, eu achei que podia funcionar. Aí começaram a conversar aquela coisa de me ensinaram a pontuar quando eu respiro, né? E aí a gente riu. Não, não é isso, gente, sem lógica e tal. Olha só, se você puser assim, é a amoração intercalada, é uma E aí era uma, no fim virou uma conversa inevitável. Porque eles começaram a ser desafiados pelas coisas que eles sabiam, achavam que não sabiam, e aí um responde e o outro responde por cima, e eu fui ficando mais calada e eles foram falando mais do que eu. Né? Então, eu gosto dessas situações que por isso que eu, é, que eu falo quando assim, encontrar faz sentido né? faz sentido essa hora, a hora que a gente tem que conversar, a hora que a gente tem alguma coisa para discutir, alguma coisa para ver. Né? Eles, aí eles começam a ficar curiosos com os deles. A primeira que topa, é, ela acaba encorajando outros. Aí o outro já aparece assim, ah, eu também queria que visse a minha. Aí você, ah, é, então. Você tem aí como compartilhar? Tem, aí ele quer que ponha a dele, porque aí tem uma coisinha lá que ele está na dúvida e todo mundo veio, todo mundo ajuda. Eu acho que isso é muito gostoso. Quando isso acontece, eu saio da aula assim, com a sensação de, ó oh, que gracinha, que gracinha, tenho vontade de pegar os meninos assim na bochecha. <risos> Sabe? Aí eu acho que faz sentido. Essa hora faz sentido para eles e faz sentido para mim. Legal, Ana. Né? Obrigada. E, Rose, não, não. quer responder também? Sim, é, eu tenho... Quando eu trabalho com produção de texto, eu faço a mesma... Eu tenho a mesma estratégia que a Anelisa. Né? Eu também projeto, só que eles mandam para mim, o projeto os textos e nós comentamos. E, a partir dos comentários, eu vou fazendo as questões... É, eu vou buscando as questões gramaticais, as regras, não é? enfim. Na parte da oralidade... É, chegou um momento assim que, do, do desespero, que eles não abriam as câmeras, eu não sabia se eles estavam, se eles não estavam, eu ficava, não sabia se a conexão tinha caído, sabe aquele desespero? Bom, e, e eu e, me, me, é, me incomodava demais, porque as aulas estavam para mim, puramente transmissivas, ficavam muito centradas em mim, eu falando para a tela, sem saber se eu estava sendo sem interação, não é? E aí, é, eu acabei recorrendo a uma, uma estratégia que eu usava com os meus alunos no outra, na outra universidade, que era, só que lá era com outra finalidade, era para poder fazer com que eles se apresentassem em público, para eles saberem se apresentar em público, não é? E eu resolvi testar é? essa atividade, então eu pedi para que eles fizessem umas apresentações, que eles é, escolhessem temas que eles sentiam à vontade, temas que eles conheciam, e fizessem a apresentação. Eles poderiam ou não usar filmes, poderiam ou não usar slides. E assim, eles surpreenderam, porque aí eles usaram filmes, eles usaram, usaram os slides, porque acabam facilitando. E aí... É, como eles trouxeram muitos temas culturais, porque eu dou aula para não falantes de língua portuguesa, nossa, eu programava uma aula para fazer uma apresentação de 20 minutos, 10 minutos de questões, e, e depois desenvolver a aula. Essa semana, por exemplo, foi a aula inteira com as apresentações, duas apresentações, a aula inteira. E aí eu não vou, não é, interromper, porque exatamente as discussões, é quando eles participam, não é, pelos temas, pela, pela questão da conversação. Na parte de... Eu também, é, eu não consegui fazer formação de grupos, é, porque o Meet não permite, mas eu formava duplas e eles falavam pelo WhatsApp. Eu, desligava, eu pedia para eles desligarem o um microfone... E eles falavam pelo WhatsApp e depois eles traziam a discussão para a aula no geral. Então, foram estratégias que eu fui é, desenvolvendo para poder fazer com que não ficasse uma aula transmissiva e que, de fato, eles, eles, eles se falassem, eles participassem. Mas, em compreensão de texto também, eu peço para eles poderem, eu mando o texto antes, peço para eles poderem é, trazer as dúvidas e nós fazemos a discussão, eu exploro a questão do, do gênero, depois eu abordo as questões de linguagem, dependendo do texto, nós fazemos um debate, uma discussão, enfim. Mas são estratégias que foram é, a partir das, das necessidades mesmo, das minhas necessidades das necessidades deles. É um momento muito de experimentar, né, ninguém, a gente tem que ir testando, vendo como funciona e procurando, é uma coisa muito ativa para todos nós, né. Legal, meninas, obrigada, eu acho que é isso mesmo, viu, Ana, é, acho que a gente já tinha isso no presencial, mas às vezes a gente se esquece, né, de que a sala de aula é uma experiência lá no nosso laboratório, uhum. né, e se permitir mais testar, ver o que funciona, o que não funciona, né, e ser maleável nesse sentido do que dá para fazer, né, e o que não dá nesse momento, né, e ir testando. Mas enfim, queria agradecer muito, tem vários comentários aqui agradecendo também as reflexões, né, Muita gente falando, né, o compartilho desse desafio, eu tenho essa mesma dor, é muito engraçado, né? Porque acho que esse, é um, para mim, é um dos momentos muito interessantes do síncrono, né? Onde a gente se encontra e a gente vê que os, os professores, independente do, do nível educacional, né, que está lecionando, tem os mesmos desafios, né? Só muda um o endereço, mas as frustrações, as angústias né, e as superações, então as, a coragem de tentar inovar, fazer diferente, ou tentar pelo menos fazer o que acredita que consegue nesse momento, é, é a mesma vontade, né. Então, obrigada, Ana, por é, separar esse tempo, fazer parte do nosso projeto aí, de, do planejamento de cursos virtuais, né, obrigada por compartilhar a sua experiência, é, nesse tempo, né, provavelmente mais para frente a gente vai querer se trazer de volta, espero que você fique aí sempre disponível, né, claro, no seu tempo, né, mas a gente deseja muita sorte também nos seus projetos, né, nos seus desafios também como professora, né, e quem sabe de uma próxima você vem nos visitar aqui e conhecer a UFBC. Também não ah. conheço o CET, é... Tenham curiosidade de conhecer, é, principalmente entender, né? Eu acho que o desafio ainda maior quando a gente tem em níveis educacionais, por exemplo, como os IEFs também. É. Nossa, como é difícil, isso é muito amplo, né? Como você consegue dar aula nesses, em todos esses níveis, é. né? É, é bem diferente mesmo. Mas fica o convite, Rose, prazer, né? Foi eu conhecer aqui, mas por nome, no mundo virtual. Não conheço ainda pessoalmente. Trabalhamos na mesma instituição. Né, estamos dividindo o mesmo núcleo, mas foi um prazer tê-la conosco, obrigada pela rica mediação, né, por toda a sua experiência, espero que num momento próximo a gente consiga é, trabalhar ou fazer algo junto aí nesse sentido. Tá? E acho que a gente fica por aqui, a gente tem algumas questões, então não sei se vocês precisam sair, se vocês precisaram sair, a gente tem umas questões que a gente vai passar público que ainda fica, mas se vocês quiserem é, sair, vocês fiquem à vontade. Marcela, eu você vou me despedir, gente, que é aniversário do meu filho, hoje, vou ali falar, né, a vovó vem aqui vê-lo, vovó, mas é um adolescentão de 17 anos. Então, vou me despedir de vocês, muito obrigada. Obrigada pelo papo, viu, Rose? Foi muito bom. Adorei. E vamos conversando, porque agora estamos todos conectados. Muito <risos> é. obrigada. Obrigada, gente. E continuar. Tá, tá, obrigada, Rose. Boa Muito sorte. Muito obrigada, gente. Eu dei encontro que eu queria fazer. <risos> é. Bom, e agora a gente é. continua, né? Isso. Com, só com um fechamento simples, né? A gente não tem tantas pessoas aí na audiência hoje, mas vamos ver se a gente consegue... É, Marcela, não sei se você já está transmitindo aqui a tela. achou ir para ela. Agora sim, fechamento. É. Vamos para o fechamento. Temos pessoas aqui para contribuir com a gente. Aí. A gente colocou aí né? três questões. Essa é a primeira, lá no Slido. E tem quem já entrou e colocou legal. Quem ainda não entrou e quiser entrar, é slido.com. E aí só entrar com o número dois. 57862 ou entrar no QR é Code? E a primeira pergunta é quais são os seus maiores desafios no processo de ensino e aprendizagem no ensino remoto, né? Escolha algumas palavras. E aí, o que mais saiu é motivar o aluno, com certeza. Eu acho que isso até no presencial já era, né? Como a gente engaja esse aluno, como a gente motiva ele. Eu acho que ele vai ser sempre um dos mais importantes no híbrido, nessa volta do presencial. Mas a gente tem outros aqui, como manter os alunos focados. Essa é boa. Atingir, ressignificar, organização, turmas grandes, com certeza, como que a gente lida com essas turmas grandes e mantém o engajamento, a motivação. Como a gente consegue avaliar e identificar e avaliar esses rastros de aprendizagem, né? Com turmas tão grandes... É, de novo, motivação, disciplina, avaliar, é sempre um tema que muito né, é desafiador, a gente vai ter uma semana só para avaliação, que é semana que vem, né, inclusive. Plataformas intuitivas, mensurar aproveitamento, com certeza, como que é? a gente avalia né, e mensura, a gente estava falando de PNCC aqui, de competência, de conseguir criar algo a partir daquilo, ou seja, é um dos níveis de aprendizagem mais, né, mais profundos, como a gente consegue fazer isso, né, como a gente consegue mensurar se aquele estudante chegou a esse nível. Mediação no ensino remoto e presencial, escolha de estratégias de ensinar os conteúdos, a produção do material interativo, e os diferentes momentos em que os alunos se encontram. Com certeza, vários desafios aqui. Bom, a gente teve 10 respondentes, agora a gente não teve mais. Ah, Marcela, quer comentar alguma coisa ou posso passar para a próxima? Vamos para para a frente, mas a avaliação é aí presente, né? E a gente está chegando certeza. a ela. Vamos chegar você a ela. Bem bem. Isso. É? E a segunda, quais as estratégias ativas você está planejando utilizar em sua disciplina ou curso? Então, essa semana a gente viu aí, né, vários materiais, né, que fizeram a gente refletir sobre as nossas práticas, mesmo no ensino presencial, e como a gente está é, planejando, ou já realizando essas práticas nesse mundo remoto, né. Então, algumas respostas aqui, aprender a usar o Kahoot, é, eu dou aula no ensino superior, e às vezes eu uso, uso, às vezes para ensinar, às vezes para avaliar, às vezes para entender o nível que os alunos estão, se eles estão aprendendo alguma coisa. É, agora o Carhut está um pouco limitado quanto ao número de pessoas, mas é, é uma ferramenta que eu acho interessante, que dá para explorar de diferentes formas. Bom, trabalhar com problemas, né? É, problemas, projetos. Né, fórum de discussão, aqui a gente está usando alguns fóruns, mas uh, dependendo da, do ambiente de, uh, virtual de aprendizagem que você usa, tem mais ou menos recursos. Mas o fórum, com certeza, é um dos recursos que a gente pode usar para entender, né, ou então para promover a reflexão, a interação, ou uma construção coletiva aí desse aprendizado, né? independente de que seja a disciplina. RPG, que interessante, jogo de interpretação de personagens, nossa, fiquei curiosa, né, seria interessante, eu nunca trabalhei com nenhum RPG, seria interessante escutar uma experiência nesse sentido. E produção de material, acho que bastante interessante também, produção de material que a gente mais faz nesse ensino remoto, né, de diferentes formas. Sim, na curadoria, né, que a Ana também trouxe na fala dela, na curadoria nossa e do aluno também, né. É, exatamente. Aí lembrando um pouquinho o que foi semana passada, né, a gente trouxe alguns sites, né, alguns uh, que, que tem já materiais já de curadoria prontos, né, ou seja, também a gente, pelo menos eu vou falar da minha experiência profissional, né, quando entrou nesse ensino remoto, parecia que tudo eu tinha que produzir, né? Nossa, eu tenho que ir lá, ficar na câmera, eu tenho que fazer um vídeo, isso. E tem muitos materiais aí já prontos, né? Que a gente pode utilizar, ou então experiências até da vida dos alunos, né? Pedir para eles trazerem essa realidade, né? Então, acho que essa produção de material, ela pode vir sim do nosso, da nossa própria produção, mas é interessante até para não sobrecarregar, trabalhar com materiais que já existem, ou materiais até da própria realidade do aluno, né? Talvez isso engaje de uma forma diferente o aluno. Olha, Mas interessante... sensacional. Carol, aqui, ó, o Wellington falou, a gente usa muito o RPG no direito para simular julgamentos, daí os alunos desempenham papéis específicos como defesa e acusação. O pessoal de relações internacionais na UFABC também faz simulação, né, de enfim, de encontros, né, de discussões internacionais, você vê que já no presencial eles faziam isso, não é? Então, tá aí, ó, uma possibilidade. Obrigada. Como que chama a, o, o, o colega que colocou sobre o RPG? Wellington Tebar. Ah, legal, Wellington, olha, seria interessante, hein? A gente está no webinário, na semana 5, né? No webinário 7, a gente vai ter o fechamento, e aí já fica o convite, mas claro, quando chegar lá, a gente vai fazer o convite formalmente lá pela plataforma, mas a gente vai ter um compartilhamento dos mapas, né? E se você estiver fazendo seu mapa e planejando um RPG e quiser trazer né, como experiência para que outros professores se inspirem ou entendam como, como funciona, como como que você tem que atuar, utilizando o um RPG, como é desenvolver, e como os alunos, né, qual que é o resultado do aprendizado dos alunos, então já fica aí a dica, já tô com o seu nome anotado aqui. Quem sabe você não vem compartilhar conosco. Seria excelente. Excelente. E aí, a última pergunta, vamos ver se a gente vai ter resposta, não sei quantos que a gente tem aí ainda, Marcela. Qual Nós o seu estamos... insight, né, qual, que, que, qual a sua reflexão? Desse webinar, então, ele trouxe de ideias que você pode escrever aí seu mapa, ou, né, ou pode compartilhar conosco aqui. Deixa eu responder a minha também aqui, viu? Deixa eu ver se eu entro aqui. Ah, estão chegando aí, ó, colaboração, cocriação, compartilhamento. Ah, olha, o Wellington tá topando, hein, Carol? Não, Wellington, Eu já fico o convite aí. Opa, maravilha, com certeza será um prazer. Ah, já? Legal, legal, Wellington. Muito bom, gente, essa turma é muito colaborativa, muito... Então, interação, colaboração, cocriação, desafios sempre existirão, mas nós, professores, somos capazes de superá-los, mesmo com pouca infraestrutura, com certeza. Acho que essa vai ser sempre a nossa luta, né, na situação que a gente tem hoje, de desenvolvimento do nosso país, né, e que... Por mais que a gente perca a força, então né, não, não consiga o suporte, que a gente é, se fortaleça entre nós mesmos, né, entre nossos pares, para a gente sempre conseguir encontrar é, soluções que não existem. Dar voz ao aluno, com certeza, minha reflexão, precisamos ousar, sermos criativos, compartilhar nossas experiências, e, precisar, e precisamos estar disponíveis para o aprendizado, para... Né, quando a gente pensa né, que só o aluno, não pensa, claro que não, né, são os professores, mas é, a maioria pensa que só os alunos estão aprendendo, mas a gente aprende, né, acho que ser professor é aprender para a vida inteira, né, pelo menos é isso que eu tenho comigo, a gente aprende no ensino remoto, a gente aprende quando algo não dá certo, a gente aprende quando algo tem sucesso, ou a gente aprende com o outro, olhando para o outro também continuar na caminhada de reinventar, né, e que a gente tenha força sempre para isso. <risos> acho que muito bom os insights, Marcela, eu acho que era isso, né, é, não vamos nos alongar. Então, é, eu queria agradecer a presença de todos e todas, que todos estão, é, todos também, que estão por aí, desde os nossos cursistas aos nossos professores, tutores, colaboradores que fazem o PCV acontecer. Né? Essa semana a gente tem esse desafio de continuar o mapa, procurando quais são as melhores estratégias né, que a gente tem para trabalhar com o cenário da nossa realidade, que muitas vezes é um pouco desanimador, mas ao mesmo tempo a gente tem que propor, né, encontrar essas soluções. Na semana que vem a gente fala de avaliação, também um tema muito interessante, tem um webinário é, bem rico que foi do ano passado, que a gente está colocando de reprise, né, e também tem atividades aí colaborativas, mas a, a continuação do mapa. E na próxima semana, que seria semana 7, a gente vai convidar todos vocês para virem compartilhar o mapa de vocês, para mostrarem o que vocês estão fazendo, quais são os desafios... O que funcionou, o que não funcionou, ou então o que você está disposto a, a, a experimentar, né? Então, já fiquem com essa sementinha aí de quem quiser compartilhar, é, será muito bem-vindo. É, então, obrigada, boa noite a todos vocês, né? Espero que vocês continuem salvos, fiquem bem. E Marcela, se quiser fazer um fechamento aí, também é com você. Ah. Também agradecer muito a audiência e desejar que todos que né, tenham visto depois, a gente vai colocar, vai ficar já salvo imediatamente aí no canal do Netel, na nossa playlist, no Moodle, né, para acesso, também a Ana vai disponibilizar o material para a gente, a gente vai colocar lá no, no módulo, então não percam. Aproveitem muito, agradeço mesmo, porque hoje é véspera de feriado no estado de São Paulo, pelo menos, né, a gente não avisou isso para a Ana, e mesmo assim estamos aqui firmes e fortes, e continuemos com as nossas dificuldades, mas tentando nos reinventar, como disse alguém aqui. Muito obrigada, gente, boa noite, bom descanso para todo noite, mundo. Boa noite, bom descanso, boa